Olá, Evandro Azevedo aqui, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o terror dos vendedores, fechamento, é isso aí. Por que, que tanta gente tem medo desse momento? Será pelo não? Você tem medo de rejeição? Você tem medo de quando alguém te diz, não, não quero, não gostei, não vou comprar, não tenho dinheiro? São as objeções que a gente mais ouve, né? Agora não, na volta eu compro, só estava dando uma olhadinha. É por causa desse montão de objeção que muito vendedor tem medo do fechamento. E, aliás, o problema não está no fechamento. O fechamento se torna um problema para ele porque ele não domina uma técnica. É bom lembrar que para cada tipo de negócio tem técnicas mais adequadas. tá? Se você vende presencialmente, é um, de uma forma, online é de outra, por telefone é de outra. Se você usa redes sociais, pode ser diferente também. Se você trabalha atendendo consumidor final é de uma forma, se você trabalha atendendo empresas é de outra forma. Então não tem como a gente ensinar uma receita de bolo que serve para tudo, não é garrafada. Cada negócio tem a sua particularidade, cada tipo de consumidor pode ser tratado de forma diferente. Né? Então vendas não é algo que você possa aprender uma fórmula mágica e vender de tudo. Mas a partir do momento que você entende o processo, aí facilita bastante. Então... Põe na sua cabeça o seguinte, fechamento é uma consequência. É consequência de um bom atendimento? Não. Existem pessoas que atendem de forma maravilhosa, mas não vendem. Eu conheci um vendedor assim, aliás. Deixa eu contar essa história para vocês. Quando eu vendia consórcio, eu tive um vendedor excelente. O cara era muito simpático, muito comunicativo e atendia muito bem os seus clientes. Já no seu primeiro atendimento, eu percebi que ele tinha esse diferencial. E aí, conversou com o cliente uma vez, duas, três, falou com a esposa, ela tinha dado o ok para comprar aquela carta de consórcio. E aí eu perguntei para ele, na condição de supervisor, então, fulano, quando é que nós vamos fechar esse negócio? Pois é, eu não sei. Eu disse, qual é o empecilho? O que está impedindo o cliente de assinar com você? Não sei, está tudo bem, está tudo certo, ele disse que tem um dinheiro, que é bom, que o negócio vai ser bom para ele, mas eu não sei porque ele não fecha. E, pasmem, sabe qual é a dificuldade dele? Em ir lá e dar uma palavra de incentivo ao cliente. Em dar um ultimato ao cliente e dizer, escuta, assina aqui. Pois então peguei o, o, o vendedor e disse para ele, vamos fazer uma visita para esse cliente, vamos bater um papo, entender o que está acontecendo. Porque até então eu não sabia o que estava acontecendo. E foi então que eu percebi que só faltava isso, dizer, escuta, pega aqui, está vendo o contrato, caneta, assina aqui passando essa confiança para o cliente, e foi o que aconteceu, o cliente fechou, foi um excelente negócio para ele, para o vendedor também, e todo mundo ficou feliz. Então veja que uma parte da responsabilidade é do cliente, é ele quem tem a palavra final que vai dizer sim ou não, mas a outra parte da responsabilidade é do profissional de vendas, é do vendedor. É você que tem que levar o seu cliente para o fechamento. Eu costumo dizer que é como antigamente, né, que o rapaz ia ao baile e ele precisava tirar a moça para dançar. É, nesse caso, o profissional de vendas é quem tira o cliente para dançar. É ele que tem que ir lá e dizer, vamos fechar? A iniciativa tem que ser sua. Você que tem que dizer, escuta, já que é um, um bom negócio para você, vamos fechar? Mas a gente precisa entender o seguinte. Até chegar nesse ponto, muita água precisou rolar. Muita coisa precisou acontecer, e quando eu digo muita coisa, eu estou falando da técnica de venda. São alguns passos que você precisa percorrer até chegar nesse momento do fechamento. E se você fez direitinho, pode ser que você mesmo não queira fechar o negócio. Aí você vai me dizer, mas como assim, Evandro? Eu não vou fechar o um negócio? Eu sempre quero fechar. Não. Se você é um bom profissional, trabalha com ética, e você percebe que o seu produto não atende a necessidade do cliente, não venda. É você quem vai dizer para ele, olha, sinto muito por, a, por tudo que o senhor me falou, por tudo que a senhora me disse aqui, esse produto não vai atender a sua necessidade. Então não leva. Você não precisa indicar o concorrente, é, é, dizer aonde tem o, o produto similar. Essa não é uma obrigação sua. Mas também não precisa vender um produto que não vai funcionar. Então veja que o mais importante de tudo é que você aplique uma técnica de venda adequada. Que você saiba o beabá, o passo a passo, início, meio e fim. Nós vamos falar sobre esses passos em outros vídeos e você vai perceber que não há nenhum mistério, não há nada complicado, mas que você precisa respeitar essa sequência. Quando você não respeita, vira uma grande confusão. E aí a chance de fechar é muito pequena. Ok? Um abraço e não se esqueça, o mundo é de quem faz.